Olá, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez com a parte 2 do, do vídeo anterior. Se vocês lembram das moedas das escavações. E eu vou começar aqui por onde eu, eu praticamente parei. Eu parei aqui na moeda com palmeiras de tamareira. Né? Esse aqui foi... foi Feita na Judéia e a Galileia, na época também, exerciam a função de sacerdote do templo de Jerusalém. Outro rei sacerdote chamado Alexandre de Janeu cunhou moedas com palmeiras e o lírio e seus símbolos reais a Romã, como eu já falei no vídeo anterior, que é uma das frutas. É, proféticas da entrada do povo em Israel. Né? Então, a cornucópia e também a roda. Aqui está ela, né? para que vocês possam ver. É, sempre bela, uma coisa antiga. Né? E agora nós vamos para o próximo. Aqui. aqui nós temos a do trono do quadragésimo que assumiu no Anticristo, né? aqui é, é... Só um momento aqui. Deixa eu colocar na posição melhor. Isso. E é, ele foi predecessor de Herodes. Cunhou moedas com o seu nome de um lado e do outro lado, seu nome judeu. Matatias, um sacerdote, e comunidade judia. Essas moedas nos dão essa revelação importantíssima. Então, preste bem atenção, olha. vou até focar melhor para que você possa percebê-la. Tem uma história fantástica, né? Uma história fantástica, antiga, isso aqui das escavações, coisa real, e que comprova né, a, a idade antes de Cristo. Né? Aqui. Tudo bem. Essa aqui foi uma moeda de matatias, né? Matatia Antigonos, 40 d.C., com desenho do candelabro. Vamos para cá, para as moedas a lepton e As, de bronze. Né? Essa aqui foi de cobre, 27%, 27 de cobre devido a muitas guerras e ao alto valor de impostos que o povo judeu pagava a Roma eles fizeram essas moedas para poder cobrar os impostos é mais uma parte da história né, do entre o Antigo e o Novo Testamento bíblico história bíblica e, então, da época dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, essas que essas moedas representam, as primeiras grandes revoltas judaica, entre os anos de 45 e 65 da Era Comum, foram cunhadas várias moedas denominadas Sequel. Essas aqui são duas delas, né, que foi cunhada Essa aqui, essa do lado esquerdo. Sequel, 24 milímetros, 13,34 gramas, às 10 horas. Até a hora vim trazendo aqui. Guerra dos Judeus de 66 a 70. AD. Imagem. Cortesia da Heritage Eret auction Nessa aqui. que era para a gente estudar com mais calma, na verdade, né? Aqui, a ilustração da história de confrontar a luz da Bíblia, nós podemos mostrar aqui que é 30 dacma, 26 milímetros, 14,65 gramas, do ano 2, com a fachada do templo de Jerusalém, e o nome Jerusalém, em hebraico, da época da revolta judaica de Bar que é Kockivá, imagem de cortesia CNG. aqui. E o templo, né? E a imagem do lado direito, mostrando a... De Jerusalém. Ok, agora nós vamos aqui para mais rápido. Aqui é a moeda com a harpa. A gente falando com a harpa aqui, inclusive vem trazendo desde a história da época de, de Davi. Mas foram moedas cunhadas após a, a revolta judaica de Bar-Cóquva. É, e elas cunharam, cunharam essas moedas para marcar a época agora que nós temos essas essas moedas aqui essa estese cunhado por Vespasiano alusiva à conquista definitiva da Palestina e à derrota dos judeus essas moedas aqui essas outras moedas aqui elas outra moeda cunhada pelos judeus com pouca referência que nós podemos destrinchar depois mas eu quero mostrar para vocês aqui vocês perceber pronto que vem passando devagar aqui que vocês possam ver as todas é. ok aqui abaixo um pouco essas moedas todas elas foram desse período da conquista definitiva da Palestina E a derrota dos judeus né? Então elas foram cunhadas Nessa época que marcou o tempo Marcou o tempo porque Era a vitória dos, da, da Palestina Contra a Judéia Bom Por enquanto é esse que eu tenho para vocês Nesse vídeo você está no canal top, Ferreira top e numismática. Nós traremos mais novidades para vocês, breve. E espero que vocês se inscrevam, curtam o, o vídeo. E breve, logo, estarei voltando com outro vídeo para nós darmos sequência na história. Até logo. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. E nós traremos novidade. Tchau.